Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast aqui da We Believe de Crescimento Empresarial. Eu sou Conrado Adolfo. Fundador da We Believe. Fundador da We Believe. <risos> Esqueci o detalhe. Fundador da We Believe. Eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe. <risos> e eu sou o Gustavo Coelho, especialista em anúncios e comportamento empreendedorismo. Empreendedor. Empreendedorismo, empreendedor. tudo Isso Tudo aí. funciona. É, cara, você tem uma trajetória muito bacana de compra e venda de empresas, de mudança de ramo, pegar empresas de ramos completamente diferentes e fazer Sim. funcionar. Então, nesse podcast aqui, para quem está escutando a gente, é, eu quero falar muito sobre qual é o comportamento de um empreendedor serial que o Gustavo é um empreendedor serial. Só que quando a gente escuta falar de empreendedor serial, a gente imagina tipo, sei lá, o, o Flávio Augusto. vai, Então, Flávio Augusto também não é serial. Mas um, um cara que, que compre 10 empresas, venda... Richard Branson, vai. Richard Branson é um empreendedor serial. Ele tem um monte de empresa e compra e vende e tal. Só que a gente acha que empreendedorismo serial é só para... Empresas grandes, empresários muito ricos e caras. Não, não é assim. Então, você que provavelmente está assistindo, escutando a gente, tem uma pequena ou uma média empresa, sei lá, o pessoal que escuta aqui tem faturamento aí dos seus mês, né? 40, 50, 100, 300, 500, talvez um milhão, mas não passa muito disso e não é muito menos do que. Não, é, é assim, talvez um pouco menos de 10, vai de 10 até um milhão. Legal. Então, é uma galera bem, bem abrangente. Só que, mesmo esse cara de um milhão mês, ele olha e fala cara, empreender serialmente, comprar vender empresa, cara, é coisa pra quem já tá com, cara, com muita grana tem fundo Ei. e tal e não precisa ser assim, então se você tem esse desejo de compra, venda de empresa olhar pra lucro, olhar pra o que, que de fato vale a pena, o que, que não vale esse podcast vai ser sobre isso é um assunto que eu gosto muito, questão de comprar, vender empresas, entrar em empresa, alavancar a empresa, vender a empresa que alavancou e etc. Então, acho que para começar, Gustavo Como é que foi o teu início da tua carreira empreendedora? Como é que Legal. começou tudo isso? Legal Eu comecei com uma pequena lanchonete Lá no Rio eu de Janeiro. Eu nem sabia lanchonete. É. Tinha pequena... lanchonete Antes tinha lanchonete ainda. Tinha. Eu, não sabia. Né? Tinha. Boa, eu comecei boa, com, boa. com 22 anos, se eu não me engano. Eu comecei a trabalhar com 13, trabalhei para os outros até 19, 20 ali. Depois eu fiquei sondando o que eu ia fazer até que eu abri uma lanchonete no Rio de Janeiro. E eu vendi açaí. Cara. Falei cinco, quando isso? 2000 e Dois. Em 2002, eu saí, ela... Não, era uma loucura, assim. E... e lá onde eu tinha, onde eu abri essa loja... Tipo, o, o Brasil estava descobrindo a saída. Exato. Em 2002. Exato. Era uma febre. Era uma 2012, febre. 2002. Só que tinha pouca gente, não é igual hoje, né? Porque hoje você... em esquina, esquina né sair, sim. E foi assim, Conrado, eu abri essa loja em 2002, eu vendi um carro que eu tinha, consegui abrir a loja. Você lembra quanto que foi, mais ou menos, o dinheiro que você Cara, abriu essa loja? Cara, eu acho que foi 25 mil reais. Ou seja, hoje deve ser uns 80, talvez. Provavelmente. Por aí. E foi aí eu pouco. fiz... Dinheiro, Foi né? pouco. Eu fiz uma obrinha ah. ali, contratei dois carinhas e a gente trabalhava todos os dias de 10 às 10, de domingo a domingo. Ok. Essa empresa, eu fiquei lá por 10 anos. 10 anos na sua 10 anos na sua lanchonete. Caramba, cara. Tu, na verdade, tudo, todo o meu, o meu patrimônio financeiro começou ali. Escuta isso. Eu tinha um espaço de 9 metros por 3. Imagina isso. 9 metros era uma lojinha né era uma galeria né? profunda <risos> era mas uma galeria de três... que vendia sair né? exato o que aconteceu lá cara foi um fenômeno a loja e em 2004 eu já tinha 14 pessoas trabalhando e eu fui o primeiro cara a entregar a sair e já cara pra... é. em 2004 eu entregava sair derretendo na casa <risos> tinha um isopor uma mochila feita pelos motoqueiros Cara, uma loucura assim, um fenômeno Os motoqueiros fizeram a mochila? Ter... É, eles fizeram a mochila Compraram a mochila, o isopor Aí fazia os copinhos de isopor e colocava pra não derreter completamente né? claro que no verão derretia um pouco E aí eu, cara, tem muita coisa legal dessa história Porque eu coloquei, eu tinha um notebook velho Que eu tinha um notebook em 2004 velho Um amigo meu me ensinou a mexer no Excel E eu colocava o telefone de todo mundo com o um nome E eu tinha um Bina Pô, famoso Bina. O Bina, cara, de não... chamada pra quem... quem tem menos de 25, <risos> 25 anos de idade, né? Pra quem tem menos de 25, Bina, é quando você liga pra alguém e lá na pessoa aparece o número dela. Né? É, Esse é o famoso Bina. identificador de chamada, Identificador né? de chamada, isso aí. E hoje tem em qualquer celular. Em qualquer, em qualquer coisa. Celular. Em qualquer lugar. Você comprava essa parada. Você comprava né? um, aparelho um aparelho e ligava né? antes do aparelho telefônico. É isso aí. E aí, Conrado, era assim, cara, eu lembro de ver na minha cabeça aqui porque eu sempre gostei muito de inovar. E eu tinha esse notebook, ficava carregando lá o tempo todo, na tomada. E o pessoa ligava, eu digitava na planilha do Excel, na busca da planilha do Excel, o número e aparecia o nome. E eu falava: Fulano, tudo bom? Como é que você sabe que sou eu? Cara, esse 2004, você tem noção? Eu sei que até 2012 a gente vendia 3 toneladas de açaí Nossa. por mês num espaço de 9 por 3, que com 14 pessoas trabalhando, cara. Nossa. Dali saiu o restaurante, cara. dali saiu o apartamento. É muita gente no espaço sa... pequeno. Exato. Que vendia muito. Muito, era um fenômeno. Segunda-feira eu lembro que tinha um movimento de uma feira dessas de roupinha na praça, onde ela ficava, e era uma fila gigantesca. Cara, uma loucura assim. Não vem muita grana ali Dali, Conrado, que que em 2000... Você, dali o que aconteceu? Dali saiu o quê? Apartamento? Apartamento, que casa é, O restaurante Os meus projetos digitais Tudo saiu dali que tudo legal. saiu dali. Dali do meu primeiro empreendedorismo, da minha primeira empresa, saiu tudo que eu conquistei. E aí deixa eu contar a história. Peraí, vamos até falar uma coisa, que isso não é uma coisa normal. O cara que está escutando aqui, que quer montar um negócio e hum. acha que o primeiro negócio dele vai dar apartamento, casa, carro, talvez ele se frustre, se não é uma parada eu natural. Trabalhei muito. Né? Eu, trabalhei... eu ia no SEASA todos os dias, 5 horas da manhã legal. comprar sair... aí. Tem, tem mais do porco, Por que Por né? que eu ia todo um dia corrada? Por que eu ia todo dia? Porque a loja não tinha como armazenar. Que boa. Faz muito sentido. <risos> então eu acordava quatro... eu trabalhava de 10 às 10, acordava 4 horas da manhã. Eu tinha uma pickup velha, uma Fiat estrada e eu ia todos os dias no Ceasa. Só pra você achar que é fácil lógico. É isso aí, né? tipo fácil. A história de todos nós hein? É Gostei disso, hein? a história é, um de um todos monte, nós um monte. Isso aí, então o que aconteceu? Em 2008 Eu comprei o livro do tira Ravecker O Segredo da Mente Milionário Eu li aquele negócio e ele falava assim Mas se você tem um negócio, você tem um teto Pra que ele foi falar aquilo pra mim, né? Você precisa vender na internet Eu falei, hã? Aí eu falei, cara, ferrou ele está certo, eu tenho um teto, eu não consigo faturar mais do que eu Ali naquele espaço, não tinha como faturar mais Era aquele valor que eu vendia, aquele valor que eu lucrava Era bom, eu ganhava dinheiro, estava conquistando coisas Mas era aquilo ali Não tinha como eu expandir E eu tive, eu, cara, eu sempre gostei de negócio Eu queria expandir, eu estava lendo, buscando né, Eu comecei lá atrás, né? buscar conhecimento, empreender, crescer E aí eu falei, cara, eu vou montar um projeto online Eu não sei o que, mas eu vou fazer alguma coisa online eu tenho dinheiro, eu posso contratar um programador Eu posso fazer o que eu quiser Primeira coisa que eu fiz, meu primeiro projeto online Coloquei um site da loja E coloquei pedidos online Em 2008 É 2008 Não e tinha nem internet se... direito Era mato, nem o mato era Estavam plantando mato Exatamente <risos> Exato. Exato. Anúncio nem se falava né? E aí o que aconteceu? Em 2008 eu coloquei lá, fiquei lá A loja estruturada e tal eu comecei a investir. 2009. Aí 2008 eu montei. Eu tive uma ideia conversando com o meu advogado na época. E aí eu falei: "Pô, Maurício, se eu quero montar um negócio online, eu quero um negócio online". Ele falou, cara: "Você não monta um sistema para os advogados? Porque cara, os advogados sofrem muito com a atualização processual". Tô resumindo aqui, tá? Aí eu montei um negócio chamado Vade Web. Vade, vade mecon, vadeweb.com.br. Contratei um programador, coloquei dinheiro, falei: eu vou pegar o Push de todos os tribunais do Brasil, vou colocar na plataforma só ele, coloca o número dos processos que ele toma conta, e aí o sistema vai ficar atualizando para ele. Criei o um negócio um mês antes da gente lançar, e foi um grande erro que eu cometi, depois eu conto por quê. A OAB lançou de graça para todo mundo. Eu desisti, eu não deveria ter desistido daquele projeto Porque depois uma empresa fez a mesma coisa E arrebentou, tá no mercado até hoje Aprendizado, legal Quando eu desisti, eu falei, cara, eu tenho isso aqui na minha mão O que, que eu vou fazer com isso aqui? Aí um amigo meu falou, ah, procura as procuradorias e tal. Eu, tenho, eu tinha um amigo na prefeitura de Niterói Eu falei, fui lá, conversei com o prefeito Apresentei pra ele o projeto, o cara se encantou Mas o negócio não andou Aí eu fui mostrar pro prefeito de Buzo Olha a história o cara que era prefeito de Ou candidato ou era prefeito, eu não lembro agora E aí esse meu amigo de Búzios Que foi meu sócio lá no restaurante por 10 anos a gente sentou lá na Barra da Tijuca Ele veio pro Rio, eu apresentei ele falou, Não, vamos colocar isso aqui em Búzios, vamos colocar em não sei onde, vamos colocar isso Tal, tal, tal No meio da conversa, olha só, cara É muito louco o que acontece E as pessoas ficam querendo prever o que vai acontecer na vida delas O empreendedor não pode ficar esperando o que vai acontecer cara é, tem que, Ele tem que, tem que se movimentar E dar um jeito com o que acontece né? Exatamente <risos> Não vai ser o planejamento que vai acontecer Porque elas ficam no IC, né, Conrado é. uhum. Ah, mas e se eu fizer isso e não der certo? Cara, um monte de coisa que você vai fazer não vai dar certo Beleza. Aí ele falou assim: "Cara, eu tô com aquele restaurante lá. Você não quer comprar aquele restaurante de mim?" Falou pro, pro Luizinho, que foi o meu sócio no restaurante. "Você não quer comprar aquele restaurante de mim?" Não, pera, pera, pera. Então eu tinha uma conversa entre você, o Luizinho e esse outro cara. De Búzios, exatamente. Os três conversando. Os três, eu apresentando a plataforma. Você na plataforma. E ele era o dono do restaurante. Tá. E aí ele aí fala: "Aí chegou pro teu amigo Luizinho e falou para ele: "Você não quer comprar aquele restaurante não?" Aí o Luzinho falou, ah cara, sei lá não te... Aí ele falou assim pra mim, ele me chama de brother né, Ele falou, brother, você não quer ir lá comigo? Eu falei, Luizinho, alimentação? Eu tô querendo sair da alimentação pra ir pra internet O que, que eu vou fazer com o negócio de alimentação? não quero mais, já tem alanjão um Eu, quero, lá eu quero um negócio eu quero, eu quero um negócio online, <risos> pelo amor de Deus Só que aí a gente saiu de lá, ficou de apresentar para outras prefeituras, aquela coisa não andou, e ele falou: vem aqui, vem aqui, é uma oportunidade, vem aqui. O, Luizinho, vo... ou... o Luizinho ou o O Luizinho. Se você tá. entrar comigo, eu entro, porque você entende desse negócio de alimentação, eu não entendo nada, tá? Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, Foi. Um dia chovendo, de agosto, nada a ver, né? Você conhece Bus, né? Nada a ver, fui lá. Quando eu cheguei lá, eu fiquei enlouquecido, era uma oportunidade, assim, um restaurante era um, um pé na areia, né? 200 lugares, negócio, cara. E tava muito mal de gestão. Muito mal, De falei, cara, em um mês eu resolvo isso aqui assim. <risos> e foi o que aconteceu, cara. A gente entrou, comprou o restaurante. E aí, cara, a gente transformou aquilo lá numa potência. Foi eleito o quinto oh, restaurante não. da Secretaria de Turismo por cinco, seis anos consecutivos, assim, cara. Terceiro, então, quarto. Você estava com a Lanchonete ainda? Ainda, até 2012. Então, 2008 até 2009, quando eu comprei o restaurante, já foi 2009. 2009 até 2012, eu tinha os dois. E você ia e voltava? e voltava, direto, final de semana. E aí, dentro de Búzios, eu encontrei uma oportunidade. Falei, cara, esses caras de hotel, lá tem 300 e poucas pousadas né, em Búzios. Esses caras não têm um motor de reserva. Eu fui para o restaurante, eu comprei o restaurante, mas eu continuei com o online na minha cabeça. Eu não, eu não tirava da minha cabeça. Quando eu olhei para aquelas pessoas, Cara, esses caras não têm. Você tinha que mandar e-mail para reservar uma pousada em 2011, isso já. 2010, 2011. Tinha que mandar um e-mail, ou ligar e pedir reserva e pedir comprovante. Aí mandava um formulário no Word para você preencher. Eu falei: Cara, vamos criar um sistema para a gente fazer um, um motor de reservas. né, O cara entra lá no site e faz a reserva. Pelo menos a solicitação, né? Criamos a empresa chamada iBooking, i b o o k n g contratamos um programador, conseguimos um, um hotel lá para investir nessa empresa, eles investiram, a gente investiu dois primeiros três meses, a dona desse hotel se encantou com o sistema, com a possibilidade de ter tudo online, isso em 2011, a gente, às, às vezes a gente tinha dificuldade de vender ele porque as pessoas falavam, Ué, mas se cair a internet. Uhum. De tão instável que era a internet naquela época Hoje não se questiona isso Você vai contratar uma ferramenta online Você não pergunta isso né? Beleza, construímos o sistema Ela falou, eu quero comprar 10% dessa empresa E eu quero é, Que vocês desenvolvam dentro do meu hotel Pra ficar com a cara De um mercado hoteleiro Porque o é um sistema que todos que existem não prestam Beleza, colocamos o programador dentro do hotel e começamos Em 2012 a gente abre um escritório Começa a vender, foi quando eu conheci os anúncios porque eu comecei a anunciar ela em 2011, foi lá que eu conheci. Então, peraí, você estava com a Lanchonete? Com o restaurante e a o iBook. Exato. Eu estava com o, com o Exato. Então, três negócios em 2012. 2012 eu não suporto e vendo a Lanchonete. Tá bom. E vendo a lanchonete. Aí eu fico com o iBooking e, e o restaurante. Em 2014, a gente foi convidado para passar por um processo... De... E aí começou a vender? Começou a vender. Ah, e eu fui lá, lá que eu conheci o Google, em 2011. Ah, tá bom. Começou a vender é em búzios e quando eu comecei a dizer, anunciar... Várias, várias pousadas começaram a usar o motor de reserva. Começaram reservas. a usar, só que o motor de reserva virou um ERP completo de hotelaria. Que legal. Virou um, um sistema completo com site, e-mail, marketing, financeiro, contas a pagar, contas... Virou um RP. Virou um RP de hotel, tá? Virou um RP de hotel. Nós fomos convidados em 2013, finalzinho de 2013, 2014, para passar por um processo de due diligence de um grupo de investidores da China. Passamos por um processo de seis meses, na última entrevista a gente não foi aprovado. Essa mesma empresa, que era um representante desse grupo chinês, levou a gente para a Endeavor, participamos de um grupo de mentoria lá na Endeavor e fomos vendidos para a CVC. Na CVC, o contrato era meio tipo assim, cara, você vai ter que ficar trabalhando. É até que você Exatamente. fica um tempo né pra... Exatamente, aí eu saio antes Vendo a minha parte Para um outro sócio E eles vão para o CVC E eu saio, me capitalizo Abro o Executivo Rio Então beleza, você estava para um restaurante Você tinha vendido lanchonete Você estava com o iBooking, vendeu o iBooking Exato Entender a tua parte, se capitalizou. Uhum. E aí você, de novo, cara, vou abrir alguma coisa online. Online. Aí você descobre o um mercado, que você já estava no turismo, né? Já estava no turismo, tá. só que o contrato que eu tive para saída da ebook eu não podia me envolver com hotelaria. Tá bom. Mas com transfer eu podia. Uhum. E aí eu fui abrir uma empresa de transfer, que foi Executivo Rico, foi quando eu te conheci, né? Tá. Eu abri em 2015... E foi muito engraçado porque Você eu abri... muito, né? 2016, 2016, é. tá aí 2015 eu abri a Executivo Rio, eu fiz então, um eu site. Explica o que é a Executivo Rio. A Executivo Rio era uma empresa que pegava é, 90% de turistas estrangeiros no, nos aeroportos do Rio de Janeiro para levar para Búzios, Angra Paraty ou até para Copacabana, transfer privados, só privados, São carros de luxo, né? Executivos. O, o, o Uber Uber Black Uber Black antes do Uber privado, existir é exatamente sim. isso depois logo depois o Uber que em 2015 cresceu muito né no Rio de Janeiro e aí eu abro Executivo Rio com anúncios coloquei um site cara um site um CNPJ e anúncios isso é uma coisa legal que eu vou trazer aqui que é assim ó muitas vezes as pessoas acham que precisa ter uma estrutura cara eu vou falar sobre isso aqui rapidinho depois eu volto na história o empreendedor para ele abrir uma empresa ele acha que ele tem que fazer um caminhão de coisas. Para abrir empresa. Então, ele, primeiro, ele, ele não considera, hoje menos por causa da pandemia, a galera considera trabalhar em casa, né? Mas ele não considera testar algo, validar algo, ver se aquilo que ele tem de ideia vai dar certo ou não. Ele não considera, o empreendedor brasileiro, ele quer fazer, ele quer a loja, ele uhum. quer a base, ele quer o contador, ele quer a empresa, ele quer tudo certinho, para depois ele ir lá e ver se vai que vender. Fome. Só que ele já gastou todo o dinheiro dele. Faz até uma festinha de inauguração para mostrar para a família, é, fechinha, né? <risos> na fashion, abre o champanhe para mostrar para a família que agora ele é um empreendedor. E aí quando ele abre a porta vende para quem se ele não tem capital de giro. Então que é o MVP, né? O MVP é o mínimo viável possível, né? Para quem não sabe o que, que é. O produto mínimo viável, né? Pro produto mínimo viável. Para você cara, para você poder entender se aquilo que você teve de ideia vai vender ou não. Valida o que você. Porque Gastando muitas. o mínimo muito necessário. O mínimo possível. O mínimo possível. Para que, que ele possa entender. Cara, eu tive uma ideia. Eu vou vender garrafas. Nossa, eu vou fazer então uma garrafa preta, muito bonita, escrito Lega Sua Site. Eu vou vender essa garrafa. Eu vou comprar ela por 10 reais. Eu vou vender la por 20. Eu vou ganhar 10 reais. Vai ter o custo. Tá, vamos ver se alguém compra isso aqui? Não. O que, que o empreendedor faz? Abre um galpão. Compra... compra 20 mil garrafas. É, é, manda fazer na fábrica. Manda fazer na fábrica Isso 20 aí. mil garrafas. Aí, depois, ele faz a festa de inauguração, pra estoura o champanhe. Pra depois descobrir. Pra depois descobrir que ninguém compra a garrafinha dele. E aí, chorar no colo de alguém. Então, eu sempre, desde muito tempo atrás, eu começava sempre validando, cara. Um site, uma campanha no Google, e, e, aquilo, e vamos ver se alguém compra E aí tem uma história que é incrível A Executivo Rio, eu subo a campanha Uma semana antes do show do Coldplay No Rio de Janeiro, no Maracanã Que teve em 2016 2015 foi assim que eu coloquei. Ah, outra coisa, importante falar que você não tinha os carros. Não, não eram tinha próprios. os carros. Não tinha os carros. Você tinha vários motoristas, parceiros, parceiros que tinham horários vagos. Você falou: Ó, oh, cara, você pode nesse horário? Posso, beleza. Eu te pago então, tanto por esse trajeto, tanto. tanto por esse, eu ganhava 25%. Legal. Do que eu vendia Líquido Então era um negócio Que você era um agente Um agente ah. Um agente E aí Começou o telefone A tocar desesperadamente Eu coloquei a campanha Começou todo mundo a Comprar transfer Comprar transfer eu Falei cara Ferrou O que, que eu vou fazer De motorista Para atender Um monte de e-mail Chegando com solicitação eu Falei cara Mas eu vou atender uma outra coisa. quando As pessoas não agem por causa disso. Eu vou falando a história e conectando não, aqui os... Com... As lições, né? Isso aí, as lições. Porque as pessoas falam, Tá, mas se eu fizer uma campanha... E, e se começar a tocar o telefone? Cara, tu quer um problema melhor Exatamente. que esse? Delícia de problema. Delícia de problema? Vamos lá, resolve aí, cara. E cara, eu tive que ligar para um monte de motorista e falar... Cara, tem um amigo teu que também vai? Porque eu estou vendendo aqui... E tinha uma semana pra eu resolver, mas eu vendi. Aí aconteceu uma outra coisa que foi assim, uma mulher do Peru, porque o Coldplay é o Coldplay, né? vem gente de tudo que é lugar, né? uma mulher do Peru falou, eu quero comprar. Você tem Paypal? Eu falei, eu tenho. <risos> eu tinha? Não. Não. Eu fui no Google, coloquei lá, Paypal, abri a conta, já te mando o link, moça, aqui ó. Peraí, peraí, é, tô criando. Paypal, criei a conta, lá, botei a logo do Executivo, Pum, mandei o link, ela pagou. Eu falei, vende vendi, beleza, vambora Aí daqui a pouco ela mandou um e-mail é, Gustavo, mas eu paguei, tá, mas eu não recebi nenhum voucher Eu não tinha um voucher Voucher? Assim, <risos> assim. É cinco foi segundos, assim aí. Corrado, foi assim Aí eu fui na internet, comecei a procurar modelo de voucher para o executivo Achei um bonitão lá, fiz Baixei o PDF, botei no editável Ai, Fiz, gente. coloquei, tá aqui o voucher Então ali eu já tinha conta no Paypal para atender gringo No mesmo um dia Com o voucher Cara, olha isso Beleza E fui, fui, fui Aí vendi o play entreguei o play depois eu fui estruturando. Aí eu fui entendendo que brasileiro não era legal vender para brasileiro, porque tinha uma corrida de preço muito grande e comecei a fazer campanha na Espanha, nos Estados Unidos, no México, no, na Argentina, no Uruguai. Tudo Google. Tudo Google, 100% Google. Porque é um negócio muito Você Google, né? Você tinha descoberto lá o no iBooking. O Google em 2011 no iBooking. Porque, como que eu descobri o Google? Porque a gente tava com dificuldade de vender para fora. A gente fazia e-mail marketing, fazia é, mala direta com envelope, panfleto do... do... Do, do sistema para tentar marcar a apresentação via Skype hum. Na época E o programador falou assim para mim O programador sempre tá na frente Os caras sempre os nerdzões, né? Então ele, está, ele falou assim para mim Gustavo, por que, que você não anuncia no Google? Aí eu... Hã? Oi? Google? Oi? <risos> Google? Dá para anunciar no Google? Ele é, cara Tem o Google AdWords Você entra lá e você faz o anúncio Cara, a gente fez o um anúncio Eu fiz tudo errado, obviamente Eu não sabia fazer nada daquilo, né? E aí... Tipo, duas semanas depois, sei lá, a gente estava com, com a apresentação marcada para uma pousada em Morro de São Paulo, na Bahia. Ou seja, cara, nada a ver com busos, porque o Google eu consegui alcançar esse cara lá e o cara ainda comprou. Aí <risos> eu falei, cara, isso aqui é muito bom e comecei a estudar a ferramenta. Então, o conhecimento de 2015 veio de 2011, desse ano, e eu fiquei um ano inteiro estudando, lendo o manual, né? Tu me conhece um pouquinho? Lendo o manual da ferramenta, falando, cara, isso aqui e tá... tal. E eu, ali. Beleza, aí 2016 eu conheço um Conrado. Chego na mentoria do Conrado... Tinham 10 empresários lá, né, Conrado? Aqui em Campinas. E eu lembro que eu tinha um notebookzinho branco, assim... Branquinho. Eu cheguei lá, abri meu e Falei, Conrado, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui... Isso aqui. E foi o cara, mas... Tu lembra disso, Conrado? Ele falou assim... Mas isso aqui, isso aqui tá certo? Ele olhou os números da minha campanha... Porque eu queria... Eu não fui pra falar de campanha na mentoria. Eu queria... Eu conheci ele por causa eu de cop. Eu conheci o Conrado por causa de copy. Por quê? Eu comprei o pacote de treinamento do Tia Ravecker em 2015... O MMI e o Quantum Lip, e aí no Quantum Lip eu descobri o que era COP, porque eu não sabia o que era COP. É, o, vamos só explicar. MMI era um evento que tinha no Brasil, o Milionário Mind Intensive, uhum. que era dado pelo que é chamado Doug Nelson. O, veio o Tihavi, depois veio o Doug Nelson. Era um evento, 3 mil pessoas. Eu sabe. fui o que veio é. o Tihavi, eu ah, primeiro fui no Rio. Eu não fui nesse, cara. É. Aí, lá dentro, se vendia... Você comprou Comprei o, o Couto Lá dentro se vendia um pacote de 5 eventos. Então, eram eventos de mentalidade, de finanças, etc. De marketing. De marketing, de, de, marketing, de, de treinamento, de... Training, de Trainer, com o Blair singer, e eu, eu lembro que eu comprei isso aqui também. E o Guerreiro é iluminado. Guerreiro iluminado. Né? Aí você foi nesses treinamentos esses e no de marketing eu descobri que era copia. Entendi que ela comandou o né? Comandou, o Alex mandou. Aí o Alex mandou falou copy, Aida, da eu. <risos> Eu só pensei... Porque eu não escrevia bem copy. os meus anúncios. Copy é um, uma técnica de texto Boa, persuasivo. Boa, Que você escreve com gatilhos... Os famosos gatilhos mentais. Que você né? fala tanto, né? Falava, né? Falava, falava. falava. Tá e, e aí eu conheci o Conrado. E aí fui pra... Mas aí você tu. conheceu como? Você viu lá, foi no Google e me achou. Fui no, no isso. Google e coloquei copywriter, copywriting. Fui buscando, achei um cara em Portugal, comprei um PDF. <risos> Trash. Incrível, as trash. Assim. Aí continuei procurando, achei o Conrado, Cop Samurai. Aí eu fui. Fui, fui, que fui. era um curso meu, né? Copy que Samurai. era um curso do Conrado de Cop. E aí eu recebi o e-mail da inventoria. Isso. Em Campinas de 2016. Legal. Pronto, aí chegamos no Conrado. Beleza. É, porque aí o que eu fazia? Eu pegava todo mundo que era lead, tinha comprado o é... curso meu e mandava o um e-mail. Vou abrir a próxima turma de mentoria, são 10 empresários, pessoas. custa tanto, e a próxima turma vai ser mestal. Aí, o Gustavo recebeu um e-mail desse para fazer isso. a aplicação dele na mentoria. Exato. É e Só aí explicando aqui para entender. E aí eu fui para a mentoria, tinham 10 empresários lá. E aí eu mostrei os meus números pro Conrado, mas na verdade eu queria falar da copy do e-mail. Uhum. Porque eu, eu fui com um objetivo único. Falei, se ele olhar a minha copy... Porque eu mandava uma copy, assim que ele entrava, como lead, falando para onde ele queria, tinha uma cópia. E uhum. eu falei, eu quero melhorar essa copy, porque eu sabia que eu tava perdendo conversão ali. No e-mail que você enviava? No e-mail né? que eu enviava. Essa história é incrível, Renato, você vai adorar. Aí, eu fui pra mentoria, só que o Conrado falou, mas e os teus números? E essa conversão? Não sei o que. Eu falei, não, mas é isso aqui eu faço no Google, assim, o cara entra lá, tal, o teu um mecanismo aqui, tá tal, tal, tal, Ele falou, cara, mas isso aqui tá estranho. Esse número tá certo? Esse número tá certo? Eu falei, não, cara, tá certo. Aí ele pediu para eu mandar para ele depois. Eu mandei, ele fez eu fazer uma planilha. Ele, ele não toma decisão <risos> sem ter certeza, né? Isso é uma qualidade incrível desse rapaz. Me deu um trabalho, fez eu olhar o ano inteiro, sei lá, um monte de número, mandei pra ele falou, cara, tá. Aí eu mandei print do Google, mandei um dossiê um, né, do ele Google. do meu Google pra ele entender que o que eu tava falando era verdade. Era verdade ah, né? Basicamente era. Tava bom demais pra ser verdade, a minha taxa de conversão de leads, Sim. né? Hum. Beleza. Aí, no jantar, no Bellini a gente foi no Bellini Jantar. Lembra disso? Aí o que, que eu fiz? Uhum. Pena que eu não posso levantar aqui, mas se eu pudesse demonstrar seria incrível Eu fiquei aqui porque É porque é o seguinte, deixa eu explicar é. A mentoria demorava dois dias Então tinha um jantar no dia anterior uhum. na, Digamos que fosse acho que acho segunda e terça Vai. Então domingo à noite tinha o jantar Na segunda tinha a mentoria Na segunda à noite tinha o um jantar Na terça tinha a mentoria Era é isso Tá. Então esse aí foi o jantar da segunda noite Da segunda noite tá. Eu então, já que tinha que... tido um dia de mentoria Isso. Você já tinha tido a tua mentoria ou não? Não lembro Tá. Seis anos tá, atrás não, <risos> não tô com essa memória toda tá. Aí escuta, o que, que eu fiz Renato? Eu fiquei atrás do Conrado esperando ele sentar Estrategicamente, falei Eu quero sentar do lado dele nesse jantar hum. Porque é a última oportunidade que eu vou ter o que, que eu fiz? Vim, ele sentou, eu. Bluf, sento. Sabe aquela brincadeira da cadeira? Eu fiz igual. Aí eu, pulo, sentei do lado dele. Aí deixei ele falar um pouquinho, né, pra não ser inconveniente. Uhum. E com meu celular aqui na mão, esperando ele. Aí daqui a pouco, não, não sei o que, eu falei, corrado. Você pode dar uma olhadinha nessa cópia aqui pra mim? Ele, claro. Isso só você tava no lado direito. Isso, isso aí. Aí ele pegou meu celular aqui e olhou a cópia, ó, precisa de mais. Aí eu falei, Conrado, aí ele começou a falar, eu falei, se importa de eu gravar? Ele não. Aí, botei para gravar. Ele falou, não, isso aqui, cara, você vai ter que botar mais gatilho de segurança, mas não sei o quê, mas não sei. Faz assim, faz assim, faz assim. Um áudio de três minutos e pouco. Eu peguei aquele áudio, refiz o e-mail, 20% a mais de conversão. Nossa. De um dia para o outro. Foi um negócio de maluco. Porque eu já tinha conversão boa, muito boa, né? Na campanha do Google e eu melhorei a chegada de gente querendo, né? Fechar ali, pelo menos tirar as objeções. E aí, foi assim. E aí, o Conrado ele ficou 90% satisfeito com o meu dossiê. Você fez à noite, provavelmente. Não, não, isso foi, de, foi depois que eu voltei foi pro depois, Rio. O do dossiê tá. foi, eu tive que me concentrar. Isso, né? Isso. Aí, é. o <risos> que, que aconteceu? O, a Cláudia vai pra, pra República Tcheca. Sim. Lembra disso? Sim, na, no, na boarding school, né? É, foi e aí, ah, perdendo dinheiro no Google, aí o Conrado uma vez me disse, Gustavo, cara, tem como se ajudar a Cláudia? Poxa, ela tá lá. Eu falei, claro, Conrado. Eu lembro que a gente marcou a reunião pelo Skype ainda, né? Porque 2015 ainda não, não tinha Zoom, né? Em 2016. Eu acho que é, foi isso. É isso aí. Aí eu... Aí vem a, Cal, a Cláudia, que tinha contratado uma agência... X, que eu não lembro. Top lá, ué. que ela fala que era da Alemanha, um parceiro de não sei quem lá. Ela não lembra muito bem. Ela sabe falar. Ela fala essa história muito bem também. Cara, tipo... Eu peguei a campanha da Cláudia lá, da Board School. Era uma campanha mundial. Então, era dólar, né? E era campanha no mundo todo, porque todos... Os países poderiam mandar o filho lá para boarding uhum. school, né? Eu lembro que, cara, sei lá, em 15 dias eu virei de cabeça para baixo um resultado, mostrei para ela que ela tinha perdido acho que, se não me engano, 60 e poucos mil dólares. Nossa. Aí o Conrado 100%. Aí fechou. Ele falou, não, esse cara okay. entende de Google mesmo. Aí, <risos> aí o que aconteceu... Tem um ponto aqui. Eu comecei a estudar Google em 2000 2006, eu acho 2007, alguma coisa assim Junto com os caras, né? <risos> é, eu Junto criando, com os donos estudando. do Google né? <risos> Por aí Aí quando foi em 2009 Sei lá, eu tirei a certificação Do Google, uhum. então cara Eu entendi a mão de Google, quando eu vi os números dele eu olhei e falei, cara, esse número aqui tá bom demais, porque eu entendo esses números. Daí eu pedi o dossiê. <risos> então ele mandou o dossiê, eu falei, é, faz sentido, né? Vamos As ver vezes... se esse Não cara... erro aqui Vamos ver né? se esse estagiário funciona. <risos> <risos> <risos> Não, legal, tá? Tá bacana. Aí eu coloquei ele pra conversar com a Cláudia. E aí ele fez uma boa campanha. E deu resultado. Aí eu falei, cara, esse cara entende pra caramba de gol. Beleza. Validou, né? Validei, validei o MVP do Conrado <risos> validou, validou. Aí o Conrado me convida. Pra, e ou na Executivo Rio. Executivo Rio, Executivo, e no Rio, Executivo resta no restaurante. Rio. restaurante? Ainda. E no restaurante ainda. restaurante. Eu saio em 2019. Tá. Tô, Super por recente. Por causa dele. É. Vou chegar lá. Aí, 2017, <risos> ele me convida, me liga. Eu lembro dessa história. Eu sempre conto que é uma delícia de contar. Eu tava cortando cabelo, telefone aqui na bancada. Aí eu olhei, Conrado ligando, fez Giovanni, só um minutinho. <risos> Conrado, diga, consegue um cabelo pela metade do salão pra conversar com o Conrado. <risos> Gustavo, como é que tá aí cara? Como é que tá teu faturamento com o Google? Como é que tá teu conhecimento de Google? Falei cara, tô faturando um milhão e meio tal, tô aqui, tô com investimento de tanto, tá bem cara, tô bem, tal, tá, tal, tá, tá. E nisso também eu ajudava alguns amigos. Foi a galera que aproveitou, né? Eu ajudava alguns amigos com campanha, porque a galera foi sabendo que eu tava bom naquele negócio, fazia pedindo, os empresários amigos, né? Beleza. E aí, ele fala cara, eu quero que você venha ensinar isso aqui num evento meu. O primeiro Venda Massiva, né? Primeiro Venda Massiva. Primeiro Venda Massiva. E foi em 2018. 18. Aí ele falou assim para mim. Foi em maio de 2018. Aí eu falei assim, Conrado, ó, eu vou. Eu sou muito grato a você, cara, mas eu nunca subi no palco na minha vida. Não se preocupe com isso, não. Só vai lá e conta a tua história. Eu falei, tá bom, prepara o um material, prepara uma apostila, algo legal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, Eu sou muito excelente, eu fiz um negócio que deu certo até o último Venda Massiva, né? Né? E que foi um. Aquela apostila foi um negócio, a galera entendeu e foi fazendo a campanha ao vivo ali, né? É, que foi muito aí que bacana. Ele fez. Né? Porque a campanha se faz no notebook, certo? Uhum. Notebook que faz a campanha. Ele pegou as telas que o cara tinha que colocar lá, Escreveu o grupo de anúncios, arquivava chave, imprimiu, deixou o espaço em branco <risos> e o cara escrevia. E depois só passava tivesse... o computador. Que legal. Foi foi legal. Uhum. Igual foi agora. Igual foi agora. E cara, foi um sucesso, né? E aí o que eu fiz? Excelente. Fui me preparar. Você tinha te ligado quando? Foi no final do ano, mais ou menos? Por aí. Acho que sim. Novembro, dezembro, né? Porque Por eu comecei em maio. Maio, isso, só então, tinha uns meses. Tinha uns meses pra Não, me preparar, quase tinha. uns meses, tá. É. Aí, ele fala assim, Gustavo, ó, então aí a gente ficou conversando, ó, oh, tô preparando aqui o um material, tá, tal, tá, tal, tá, tá, tá, Ele falou, então, ó, mas o pessoal lá, Gustavo, é um pessoal intermediário. Tu vai ter que preparar um negócio bem pesado, um conteúdo bem técnico e tal, porque o pessoal lá, aí, beleza. Aí ele tá indo. <risos> ele sabe o final da história. Aí, o que que aconteceu? <risos> Lembra, né? Aí, o que que aconteceu? É, eu fiz um curso de oratória eu vim para São José dos Campos me preparar um mês antes. Fiz um baita curso de oratória de um final de semana inteira, Aprendi técnica de oratória e tudo mais. Preparei o material. Quando chega na semana, ele começou a falar, Gustavo, ó, a gente vai fazer uma pesquisa aqui com o pessoal para saber realmente o nível. Fez uma pesquisa com a galera sobre Google Ads. O que que deu a pesquisa? Ninguém conhecia, né? Um monte de gente não sabia nem o que que era. <risos> Aí eu com a apostila desse tamanho, pronta. Dois dias antes. Tranquilo. Você imagina que eu tava, você imagina que eu tava tranquilo, <risos> né? Claro. Primeira vez que eu palestrar na minha vida, né, mas eu me preparei, tava com tudo pronto eu, tava... eu ficava treinando de madrugada, Renata <risos> aí chega no dia dois, sei lá, dois, três dias antes, ele fala não, a gente vai ter que mudar, vai ser, cara, eu não dormi, a galera eu não fiquei, sabe nada tipo... Gustavo, Eu lembro lembra da... que eu te falei intermediário não, a galera não. é básica, não, não sabe, sabe nem o que é não sabe o que é, que é. Que é. Vou, vou, vou. então tu vai ter que dar uma introdução e levar a galera pro momento, aí eu falei beleza eu não sou de ficar reclamando, né? imagina Eu era grato pra caramba, ele que me ajudou pra caramba Eu tava indo lá por gratidão Eu não tinha a menor noção do que, que ia acontecer Eu só tava indo por gratidão E porque essa assim, é uma experiência incrível pra mim, né cara Beleza não dormi duas noites, preparei, aí eu lembro da Arrumei. Stephanie, não era Stephanie? Stephanie? que fazia os eventos lá a este... ela me... Gustavo, cadê o PDF? eu falei, já vou te mandar e eu lembro, ela falou, Gustavo ainda não mandou o PDF, eu falei, meu Deus ah, é né que... eu acho que no dia do evento, a folha ainda tava quente, né? Renato <risos> Beleza, eu peguei o avião Foi em São Paulo, né, no novo hotel ele virou algumas noites, né, as duas noites que ele tinha Isso, um novo material, aí mandou pra gente lá Ah, imprimiu, tá? Ah, tava quente a folha, tava quente Aí, cheguei no hotel Cumprimentei ele, falei, Conrado, tô muito nervoso Aí a esquenta isso não, cara Vai lá e conta a tua história Eu durmo oito horas, de sete e meia A oito horas certinho, naquele dia eu dormi três horas eu fiquei estudando de madrugada no quarto do hotel Seis horas da manhã eu acordei Eu te entendo, eu te entendo. É, Imagina, imagina Eu Isso, isso Aí o que, que aconteceu? Não, não te preocupa não Vai lá, vai Seis horas da manhã eu olhei pro espelho E falei assim, cara vai, Uma hora vai ter que acabar, não vai? Vai acabar, então vai lá e faz Beleza Eu fui lá, cara, me arrumei bonitinho, cheirosinho Cheguei lá Não, detalhe Quando eu cheguei no hotel na quinta-feira Ele falou Alguém da equipe você falou você pra mim Você foi com tênis branco? Uma calça bege claro. e um terno mais hum. marronzinho. É, isso. Eu me lembro da calça bege claro e o termes branco. É bizarro. é bizarro. Eu lembro, Eu lembro disso, cara. Eu <risos> Foi muito foda disso. aquele Eu dia. Foi muito foda. E aí, o que, que acontece, Rê? Eu... Eu cheguei lá e o pessoal falou, ah, você vai ser o primeiro Eu falei, ah tá, então peraí. aí, era intermediário <risos> Deixa eu fazer uma conta rapidinho Era intermediário, aí eu faço uma apostila gigante Depois tem que mudar tudo com 48 horas Tô nervoso, quase me borrando aqui <risos> eu Ainda não vou ser primeiro. o primeiro Não podia pelo menos eu assistir uma pra me acalmar não <risos> Beleza, aí fui Botei o microfone, nunca tinha feito isso na minha vida Subi lá, 10 horas da manhã Saí 10 horas da, manhã, da noite e aplaudi de pé Por 100% das Ai, pessoas legal. Foi muito Não, foda foi espetacular. foi espetacular E detalhe, <risos> detalhe pequeno não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não e, tinha. Ele não tinha. Eu não, tinha, eu não nada. tinha conta no Facebook. Eu não tinha conta. A galera perguntando, não tinha. Perguntando As, não <risos> tinha. As, pessoas <risos> <risos> As pessoas querendo comprar o curso no final. Me dá teu curso, eu quero comprar. Eu falei, mas não, Pessoal, hum. Hum, não tem curso. Eu tem. sou um empresário, eu vim aqui ajudar vocês com o que eu sei. E a minha intenção era essa. De ir lá, aí no domingo, Aí eu fiquei, né? Claro que eu fiquei, pô, uma, uma galera boa lá no treinamento, eu fiquei, vou aprender mais, né? Sim, uma semana você montou o um voucher o um Paypal, imagina. Três dias até domingo Tá pra fazer muita coisa. Bom dia, mano. Nossa, nossa, cara. Aí, não, aí a galera deles lá, os mentores e tal, a galera: não, vem aqui fazer uns um stories comigo, eu não sabia nem como é que era, o que, é que falava. Você não tem noção, Renato. Assim, é, um, é uma história muito linda mesmo. <risos> e aí, é, fiquei lá, aí no final de semana, no domingo, eu fui me despedir do Conrado de tarde, falei, Conradão, tô indo, tá? Meu vô, tô, tô, tô, Não, peraí que eu vou falar contigo. Aí a gente saiu da sala, ele falou assim: cara, se tu quiser, tu pode se tornar o maior cara de Google Ads do Brasil. Desse jeito ele falou pra mim. Eu falei, tá falando sério com Tô. O que tu fez aqui, cara, tu não tem noção. Eu nunca tive noção. Você é uma Cláudia que briga pra caramba comigo, né? Que eu me subestimo demais. Tô melhorando. É, aí ele falou, tu pode. Eu falei, tá bom. Tu tem certeza? Tem. Eu falei, beleza, então eu vou começar a fazer. Facebook, Instagram, YouTube. E comecei. Que legal. Assim, cara. E aí ele começou também a indicar um monte de gente pra eu fazer um monte de coisa. E aí, cara, quando eu vi, eu tava dominado por isso. Eu, eu tinha um guarda-chuva de trabalho lotado de gente querendo que eu fizesse campanha. Porque, cara, todo mundo perde, até hoje, né? Todo mundo perde é, dinheiro hoje. com o Google. É uma gastação de dinheiro doida, né? E aí foi assim. Aí em 2019 eu falei, cara, eu vou viver disso. Vendi o um restaurante e vivo disso até hoje. Só que aí fui transformando, né? Fui, fui, fui, fui, fui. Assim, aceitando desafios Porque eu, eu sempre falo pra galera que eu ensino Eu poderia ter dado não pra ele Como muita gente já deve ter dado, né? De você convidar pra dar Sim, uma pessoa não, não, isso não é pra mim Cara, você tem que viver tudo Tem gente Dentro que do possível, da legalidade, da entrega Com o teu serviço, com o teu produto Você tem que experimentar, cara Você tem que experimentar Porque as coisas acontecem onde você não imagina É verdade Exatamente O, o planejamento, ele é um Waze mas com o ex, de vez em quando tem um acidente Ele fala, desvia a rota O planejamento é isso, a gente tem que ter um planejamento Você não pode viver a deriva Mas cara, aceite a vida como ela é Eu jamais imaginei ser um cara E aceitar a vida como assim. ela é Tem o um lado ruim, beleza Cara, mas tem um lado maravilhoso Sim, é? Do tipo, Sim. Nossa, olha o que aconteceu, coisa incrível, aceito <risos> Aceitei, é exato Exato Estar pronto pra, pra poder sair dessa zona de conforto O tempo todo Aí, é a zona de crescimento o tempo todo, toda, né? sempre é, zona de crescimento ali. Exatamente, só que a zona de Volto, crescimento, uma volta, a zona de crescimento, a zona Eu de crescimento. falo, eu falo pra galera que empreende, né, que é o seguinte, você precisa ter frio na barriga. Dor, ansiedade e trabalho constante. Isso aqui para mim é uma receita de sucesso. Só que as pessoas querem receita de sucesso como, né? Querem um é funil perfeito. Olha, é Exatamente, olha quantos modelos de negócio eu passei. Dor, ansiedade e trabalho constante, trabalho, trabalho, constante. trabalho constante. Isso, pra mim, é uma receita de sucesso. Porque eu vou sentir dor, eu vou ficar ansioso. As pessoas. Ah, não, mas eu tenho medo. Ué, oi? Eu falo assim, quando a pessoa fala bem. Você tá com medo? Olha, ah, que legal, porque, que bom. Você é um ser humano, né? Você é um ser humaninho, você tem olho, você tem coração, pulmão. Você tá com medo, significa que você tá vivo e que você é um ser humano, que você não é um marciano, que você não é um robô. Porque as pessoas elas desejam profundamente não sentir medo. A questão do vou medo é o que, vou... que você vai fazer com isso, né? É bo boa. É isso aí. Ah, eu vou abrir um negócio, não, mas é porque eu tenho medo. Claro que se você vai abrir um negócio novo, você tem medo. Ah, estranho seria se você não tivesse medo. <risos> Exato. Estranho, Isso seria né? muito esquisito. Eu seria... ia me afastar de você. É, um irresponsável. Um cara completamente <risos> sem noção das coisas. Né? Exato. Então as pessoas o querem... O né? Exato. Elas querem não sentir medo. E aí, o que, que elas fazem? Elas ficam num mundo pequeno. O que, que eu vejo muito falando de modelo de negócio? Ela tem um modelo de negócio... O que, que é um modelo de negócio? Legal. O um modelo de negócio é um tipo... Né? Um tipo de nicho um, é, é um, Eu gosto de chamar de mecanismo que é? Né? Como você atrai, como você compra, como você vende, como você lucra. Atrai, é, compra, atrai, vende compra, e lucra, vende e vende lucra. E lucra. Uhum. Então, quer dizer, o modelo de negócios é um conjunto de escolhas que você faz uhum. com as variáveis que você tem: público, produto, canal de oferta. vendas, equipe, oferta. É isso daí. Para que, que tipo de empresa você vai ter: se vai ser online, se vai ser física, se vai vender como. É, é um conjunto de escolhas, né? Se é, é produto, é um modelo, se é serviço. Né? Exatamente. Uma Modelo, exatamente, é um modelo. E aí, falando de lucro um pouquinho, né? Porque a gente ama. Mas peraí, assunto... é que eu quero terminar a história. Tá. Você vendeu o restaurante uhum. para primeira coisa. Acho que muita gente está escutando a gente, deve ter escutado falando, ah, mas é assim que se vende? Você está numa roda de amigos, você não quer comprar um restaurante? Ah, eu quero. Então, não, isso não acontece toda hora. Não né? acontece, exatamente. né E você vendeu como a, o restaurante? Você. Como é que você comprou o restaurante com o seu amigo? Como é que foi o valuation, né? Tipo, independente do valor, mas... Cara, como que você... O cara fala, ah, vale um milhão. Mas você fala, beleza, pronto. Não, como é que foi esse processo? Porque eu acho que aqui a gente falou de compra e venda de empresas. E tem muita gente que escuta a gente que tem essa coisa de, cara, eu quero comprar e vender a empresa, porque sabe que é um bom negócio. Sim. Eu não tem a mínima ideia nem como compra, nem quanto precifica, nem como vende para quem vende, onde tem as pessoas que querem comprar. Então, é, um, é bem nebuloso no Brasil os Estados Unidos é bem mais organizado bem mas mais é organizado bem nebuloso bem. Então me fala só essa, essas essa, esses pulos né esses pulos de comprar e vender comprar que legal e vender, eu comprar sempre vender. fiz uma oferta uma primeira oferta mas eu não tenho uma base eu não estudei isso profundamente mas a oferta para quem do tipo Esse, pessoas, todas as todas as empresas que eu vendi todas as empresas que eu vendi duas foram para sócios né tá a iBook e um restaurante foram para os próprios donos que já estavam lá comigo e as outras que eu vendi foram tão três para sócio a Goex também foi para sócio recentemente né eu vendi tá para o meu sócio e as outras foram para pessoas da rede de contato okay. tá por exemplo executivo Rio eu vendi para um cara que era parceiro eu falei vou vender e ofereço então, assim, é engraçado como que as pessoas acham que é muito difícil vender uma empresa e outra, as pessoas precisam ter ideia de quanto a empresa dela vale porque muitas vezes a empresa vale mais na mão de outra pessoa que vai conseguir entregar fazer um negócio melhor e eu acho que eu ouvi você falando isso sobre, sobre a taxa de juros, né? não foi? Que eu não sei, depende. Né? Que se você não tem nem 13%, 14% de lucro ao ano, é melhor você pegar o teu dinheiro e botar Bota lá. No é, Bota isso. No direto. Exato, é isso. Exato, exato. E aí, cara, porque às vezes você está gerindo mal o negócio, mas você vai vender para alguém que vai gerir melhor. Né? Então, pense em vender a sua empresa. Uma empresa ela tem que ter um caminho de saída. Ela Legal. precisa, né? Então eu nunca fiz, eu nunca, ah, vamos calcular, chama uma empresa para fazer. Foi tudo realmente de forma amadora. Não foi uma, ah, oh... E... Na verdade, você uma das maneiras que a pessoa vende a empresa é, cara, o é. meu lucro é, sei lá, 100 mil por ano. Então, isso. eu vou calcular aqui para esse caso As pessoas um falam de seis vezes, né, Conrado? É, seis é, vezes o lucro, isso, né? Isso, três a seis, é por aí. É. Então, quer dizer, eu vou pegar um... Vamos botar um payback de três anos. Então, olha, a minha empresa dá 100 mil de lucro por ano. Em três anos, vai dar 300. Eu vou vender por 400. 400. Porque aí tem um payback de 3 para 4 anos, você melhora a gestão e tal. Então, 400 mil. Então, esse é um dos cálculos que as pessoas têm, cálculos muito mais complexos. Muito mais, principalmente para empresas maiores, né? Para empresas isso. maiores. tem menores, mais... a coisa tende a ser mais simples, é isso? Daí? Mais amadora mesmo. E mesmo. mais amadora. Tá? Exato. E o amadorismo é, acelera o processo também. Deixa isso. o processo um pouco mais rápido. Sim, né? menos burocrático, Bem exatamente. Burocrático, isso e aí o que acontece é que. Se você não pensa que a sua. Cara, é muito lindo, assim, tipo, hoje eu voltei para isso. Né? Hoje, agora, 2023, eu voltei para abrir empresas e entrar em empresas então, para então vamos tá. chegar lá, vamos chegar lá. Tá bom. Então, você vendeu o restaurante, vendeu pro uhum. sócio. Exato. Legal. E, e daí você ficou só com o um negócio de Google, com o um negócio. Exatamente, com o um negócio. Você dando cursos, você fazendo campanhas. Consultorias, consultoria. E aí comecei a ser convidado para palestrar em outros lugares. E o nome foi crescendo, né? Legal. O nome, foi, o nome cresceu em quatro, quase cinco anos, né? Cresceu Legal. bastante. Cresceu rápido, rápido. Tá, rápido, muito rápido. Porque eu coloquei muita energia também, né? Ação massiva, muito, muito, Legal. foi rápido. Aí mandada da hora, você resolveu o resultado, agência. né, Conrado? O resultado, né? Sim. O resultado fala pra você só, que não tem jeito. É, não só o cliente continua, quando ele fala para um monte de gente, porque a empresa dele melhora, ele compra um carro novo. Exato. O, o vizinho que também tem negócio Fala, como é que você comprou esse carro? Cara, eu tô anunciando no Google. Opa, eu quero <risos> anunciar no Google também, como é que eu faço? Vou Exato. te indicar o cara que me ajuda. Só os concorrentes que eles não falam. É, só <risos> Me escondem, É isso aí. É um bom sinal, né? Eles me escondem. Se o teu cliente esconde você do concorrente dele, é um tá excelente, excelente sinal. para né? excelente sinal. Pra ele, né? É, você tá fazendo um bom trabalho. <risos> Aí você montou uma agência. Isso, em 2020, na pandemia, monto uma agência. Com a ideia de escala. Né? Porque eu falei, cara, eu tenho um limite aqui, né? E eu cobrava, e eu cobro um fi alto, porque é o que faço. Né? Então, eu falei, vamos escalar o meu conhecimento através de uma empresa que eu possa atender mais pessoas... Com um ticket menor para atender muita gente. E aí montamos a GoEx em Legal. 2020. Legal. Montou a agência, então você ficou com o teu trabalho Sim. Mais e a agência. A agência. Não, não fundiu as duas coisas, né? Não. As duas coisas, beleza. A partir daí, uma dá, você vende a GoEx. Exato. Vendeu a GoEx para o sócio. Para o sócio. Beleza, então vendeu para o sócio. Só que... Aí você continua com o Google, mas você abre... Uma... Ah, você vendeu a Transfer Rio, Executivo Rio. Em 2019. E vendeu para um dos parceiros, né? Para um dos parceiros. Legal. É rede contato também. E aí agora você, me deu uma conversa que a gente teve, que você falou, cara, vou vender a Goex e tal, vou ficar vivendo de negócios agora. Comprar empresa, vender a empresa, alavancar a empresa, etc. Exato. E daí você montou uma nova empresa agora. Exatamente. Na nova, você pode tá... falar qual é a empresa? Não, agora não. Tá bom. beleza. Então, você montou uma nova empresa. <risos> Exato. E aí, sempre naquele modelo MVP. MVPzinho. Comecei ali no finalzinho de dezembro. A gente está com 60 dias captando leads. Já tem um volume interessante de orçamentos e já tem venda. Que também é via parceiros. Via parceiros. Você não tem a operação. Nada. Parceiros fazem. Você, Nada. basicamente, de novo, age como um agente. Age como você agente. aprendeu lá no Executivo Rio. Um MEI. Um MEI. Um MEI para começar. Você abriu, tipo, no, em 10 minutos. Um meio para começar <risos> pela internet. Um Instagram com pouquíssimo conteúdo, que eu nem tô usando, porque eu não anuncio no Instagram ainda, só no Google esse negócio, e um site. Cap Ou seja, captando leads simples. todos os dias. Quanto que você gastou para montar? É. No máximo, 15 mil reais. No máximo, mil. tá? Eu não tô fazendo conta, mas eu acho que é menos. E a gente já tem 400 mil reais em orçamento. Parece que vai dar roi, né? Vai. Vai. <risos> vai. É incrível isso. Assim. E aí é, é muito louco porque. E não tem a ver com o tipo de empresa. Porque eu tenho certeza não. que agora as pessoas estão perguntando: Meu Deus, que mas negócio que é? Que negócio é esse? É esse não, exatamente. não tem a ver com o negócio, não, tem não, com o um modelo. É. é. A, minha, a minha. E com o teste, em se permitir testar também para poder ajustar o modelo. É experimentar. Mas aí tem uma coisa, Renata, que é a pessoa precisa estar um pouquinho mais livre. Do que ela pensa sobre ela para conseguir fazer isso Como assim? Explica Vou explicar Se você não tá livre para poder experimentar É porque você não aceita a vida como ela é um... E aí você morre de medo tá bom. E quando você tem muito medo O que, que você quer? Você quer optar pelo certinho seguro, pelo, pelo, seguro. Seguro. pelo seguro E isso não é nada seguro Porque se um cliente desse fala assim Tá, mas onde é a tua loja? Eu vou falar Eu não tenho loja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 Ele é local, eu posso abrir em qualquer outra cidade. Eu só preciso de um parceiro para executar um. Legal. Ou seja, eu tenho agora um modelo. Modelo replicado. Se, exatamente. Se eu conseguir fazer esse negócio funcionar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 Complexo. complexo, tem que ser não. difícil. Eu odeio o complexo. E o que eu sempre falo lá na própria consultoria: ficou complexo demais para, para, para. Que, tá ah, é que, para que, que tá errado. Para que tá errado. isso aí. Cara, o simples. Tem um livro, né? Do, acho que você não me engano. Tem uma frase do, eu eu lembro, mais, do Einstein que ele fala: é, Se você não sabe explicar de maneira simples, é porque você não entendeu direito. Boa.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 isso não aí é Um site com um mês Isso não é um negócio Isso não é um negócio é, é isso aí O negócio tem que ter é uma estrutura realmente... Isso mesmo. Isso mas, mas, porra, Isso Esse negócio das pessoas criticarem O que é simples e muito comum Eu apresento pra você o resultado da empresa Não tem a folha E é o suficiente Claro que é Isso aí Eu quero Como ver que é. o número Não a, a, as flores em volta Exatamente <risos> Da onde vem essa complicação, né? Tem um livro incrível, que chama O Óbvio que Ignoramos. Eu não lembro de que é, do Ryan Roliday, Chama O Óbvio, cara, que... ah, um livro incrível assim, uma literatura incrível para você parar de ignorar o que é óbvio. E detalhe, no meio da nossa operação, Eu tenho certeza. A gente vive ignorando o que é óbvio.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 e ter liberdade, porque para mim é um grande valor. Isso. Que não é para todo mundo, e está tudo bem, isso é uma coisa do Gustavo, né? Andar de chinelo, essa coisa <risos> Legal. E é isso aí. Então, então vamos lá. Algumas lições aqui. Primeira coisa é: talvez algumas pessoas perguntem, cara, mas você abriu negócios muito diferentes. Não é melhor você ficar na mesma indústria? Boa, boa pergunta. Legal. É, tem um negócio que eu amo, cara Eu não sei de quem é essa frase, mas assim Eu tenho uma empresa de vendas Que entrega X Legal, é isso aí É isso aí, então assim, ah, eu tenho uma empresa de garrafa Eu tenho uma indústria de garrafas, não Eu tenho uma empresa de vendas Que entrega garrafa no final é isso aí. pra mim é isso, então ah, a indústria é diferente sim cara, várias coisas diferentes eu não me importo, porque eu não preciso ser um especialista por exemplo, se eu tiver que fazer o que eu tô vendendo nessa empresa nova hoje, eu tô morrendo de fome que isso eu morro de fome, literalmente, você tem que viver disso a partir de hoje, pronto, você vai falar então, vai chorar lá. lá no enterro do Gustavo que ele vai morrer de fome, então, não entendo lá. nada mas de vender esse negócio, eu entendo. Então, peraí, então a gente tem dois modelos que você abriu até hoje, se a gente for pensar. Você abriu um modelo de alimentação em que você geria a alimentação, uh -huh. você não saber cozinhar, mas, cara, para cá você sabe, né? Não, não sei. Não sei, então... Vai... E, e tá tudo certo. <risos> Sim. Só que você é um gestor de um restaurante, você entendia da gestão de uma empresa de, de alimentação. Começou de... com a foi porque com o Eu comecei com isso, né? Exatamente, então isso foi um modelo. Só que as outras empresas foram um modelo... De agenciamento O iBook em agenciamento O iBook não era um ERP, né? Então era um, um SAS então, você estava na indústria Hoteleira, mas você não era um Hoteleiro. Exato. Você agenciava isso, isso, isso, O hoteleiro E o cliente. Exato. Então Estava no meio. Exatamente, você estava no meio Estava agenciando, sim, sim, né? Sim, sim, sim, sim o, uh, o, o Executivo Rio Era uma empresa de agenciamento também Sim. Então você agenciava O parceiro. No caso do iBook É como se o parceiro fosse o hotel. Exato né? Então, o parceiro e o cliente, o cara que queria viajar e o cara que tinha o carro... Nesse negócio, você também, você também agencia o parceiro e o, o cliente que quer fazer a parada que o parceiro faz, mas você não faz, você só conecta as duas pontas. Só conecta as duas pontas. Então, que é na verdade, na agência, você tava, é um terceiro modelo. A agência é o um modelo de serviço que você ia lá e fazia, metia a mão na massa, que é, que é a tua habilidade, né? a tua habilidade onde você é especialista. Então, você tem a gestão de alimentação, o especialista em Google e o gestor, de parceiros e clientes. Então, a gente tem três modelos na mesa aqui diferentes. Exato. a gente for fa falar o que você fez. Sim. Né? Sim. Então, quer dizer, os modelos, provavelmente, que você está procurando, você está olhando para o mercado, mas não buscando. Cara, será que eu vou abrir uma oficina mecânica? Ah, oficina mecânica é um bom negócio. Cara, vou aprender, oficina, vou aprender a consertar carro e vou abrir uma oficina mecânica. Não é esse tipo de negócio que você está olhando. Não. Hum, provavelmente, você não olha é. o seguinte. Cara, onde que tem ineficiências de mercado em que eu posso conectar clientes e pessoas que Boa. operam? Boa. É isso aí. E tem um ponto. Ticket alto, isso é inegociável para mim, porque já que eu posso escolher. né? Sim, Hoje eu tenho capital para é. investir em muitos negócios ao mesmo tempo. Ticket alto. Margem. Margem e pouca competitividade nas ferramentas de anúncio. Boa. Isso é um, um critério importante. Importantíssimo. Eu faço a pesquisa antes, tá? Porque a tua habilidade especial é anunciar. Se Exato. Você eu vou anunciar. Todas essas empresas vermelho, não dá. Não precisa você não. entrar. Você pode entrar em outra. Eu, porque eu posso escolher, exatamente. Porque assim, ineficiência em vendas, Conrado, a gente vai encontrar em qualquer mercado. Muita. Muita, muita. Ineficiência. Ineficiência em anúncios no Google e ineficiência na entrega, no, na, no atendimento. Cara, tem gente que anuncia no Google e fica 48 horas para responder o orçamento em 2023. Falta profissionalismo no processo. Falta muito, cara. E isso a gente tem de sobra, eficiência de sobra para captar um lead para já... atender, para responder. É porque você já, já, você já conhece o processo. O processo é igual. Você tira daqui, copia e cola ali. Exato. Então, por isso que eu digo que são empresas, as minhas empresas, essas empresas que eu vou abrir são empresas de venda. E por que que eu volto para isso? Primeiro por paixão, mas porque eu entendi que o conhecimento que eu adquiri nessa jornada de 12 anos, né, com marketing vendas, né, anúncios e vendas. E cara, para que eu vou trabalhar? Para um monte de empresa, se eu posso abrir as minhas empresas. É, e aí tem um ponto bem seguinte. Tem tem uma, então eu vou explicar isso, eu explico para alunos da tá? da seguinte maneira. Imagina que hoje você nasceu o Boat. Você nasceu negão em uhum. Campinas uhum. e corre pra caramba. Corre pra caramba. O <risos> Wilson Bolt, pronto, acabou. Você é o Wilson Bolt. E aí, você descobre que você corre pra caramba. Você descobre, cara, eu corro muito. Quando eu aposto corrida, eu ganho e corre. tal. Beleza. meus amigos. É, meus amigos. Aí você fala, pô, vou tirar um dinheirinho. <risos> Sendo o Wilson Bolt, né? O seu Wilson Bolt. Aí, aqui, aqui em Campinas, para quem não está em Campinas, tem uma lagoa chamada Lagoa Taquaral, que é dentro de um parque chamado Parque Taquaral. E a galera corre em volta da lagoa. Aí, você, querendo apostar dinheiro, você pega a sua habilidade de correr e você vai correr a dinheiro, apostando grana, na Lagoa Taquaral. Cara, e você ganha de todo mundo. E aí você corre, pai e ganha. Aí vem o cara lá de São Paulo que corre pra caramba, aí você, bum, ganha do cara. Aí vem o cara de Porto Alegre. Tá, hum, correr contra você e, bum, Mas você, você tá ganha do cara. Reais final semana, você né? tá fazendo mil reais no final de semana, ah, né? Você tá fazendo mil reais no final de semana. já é melhor que a maioria, né? <risos> Correndo, uma coisa que você sabe fazer com pé nas costas. Não, sei lá, não literalmente com pé nas costas, né? E aí... Só que você pode também ir pras Olimpíadas. Então... Muito, muito empresário aqui tem uma habilidade e que está assistindo a gente, a, ouvindo a gente, só que ele não está correndo nas Olimpíadas. Ele está correndo na Lagoa Taquaral. Uhum. Ele está correndo na, no, no Poera Ele está correndo. Está brincando <risos> com a sua habilidade. <risos> Exatamente. Ele não está extraindo o máximo de valor da habilidade dele. Ele está extraindo aquilo que ele chegou, viu, meio óbvio, ele foi lá, correu a dinheiro e está ganhando mil reais no fim de semana, e não nas Olimpíadas. Então, conectando essa história com uma outra coisa. É, quando a gente tem uma habilidade de vendas, a gente pode vender o que a gente sabe ou usar o que a gente sabe para vender. Vender o que a gente sabe é o que você ainda faz, ainda que é faço. vender aquilo que você sabe que é Google, que está ligado com vendas. A outra coisa é você usar o que você sabe que é Google para vender. Não somente para vender aquilo que você sabe, mas para vender qualquer coisa. E daí quando você tem uma habilidade de vendas e você usa essa habilidade para vender outras coisas, você se escala na outra coisa. Ao invés de você se escalar na tua própria habilidade, no teu próprio tempo. Exato. Então você pode vender tranches, você pode vender um monte de executivos, Sim. né? De executivo. Você pode vender copo, você pode vender mesa, você pode vender estúdio de TV, qualquer coisa. Então você se escala em vários negócios na habilidade de vendas que você tem. Exato. Essa é a intenção. É isso daí. Isso dá muito mais dinheiro do que vender a tua Exato. própria habilidade. Porque, porque hoje eu já não tem preciso de mais de dinheiro mensal. Isso aí, você pode ter a curva do J, né? Exato. Você pode... Eu posso esperar o equity. Isso. Que eu fui descobrir recentemente o que era. Há dois anos, eu já tinha feito um monte e não sabia o que era. Sem saber o que era. Outra coisa também, conhecimento demais, sem execução, né? Isso aí. Exatamente isso, boa. Porque aí você agora tem um modelo que é, cara, eu pego uma empresa que tenha baixa, ou uma Sim. indústria né, que tenha baixa concorrência em anúncio. Sim. Que tenha ticket. ticket alto, que tenha margem, que tenha possibilidade de parceiros executarem a operação. Sim. Eu viro um agente, eu gero dinheiro para o meu parceiro, eu conecto o cliente que eu sei anunciar para esse cara no Google. Uma outra coisa, tem que ser um negócio que seja buscado no Google. Claro, exato, é isso. É, isso é outro ponto. Um encontrável ponto. Exato. E quando você pensa nessa fórmula, bicho, você pode aplicar essa fórmula até em parceiros que instalam espuma em estúdio. Sim. Né? Sim. Sim. <risos> e uma outra coisa que eu busco também, Conrado, serviços que as pessoas não têm a referência de valor. Boa. Legal. Porque se você, mesmo no alto ticket se você vai para uma commodity, por exemplo, energia solar... Sim. Já é uma commodity uhum. então, As pessoas ah, já comparam né Já já tá já tá assim, já virou um negócio De cara, todo mundo sabe o preço É concorrido, um fica espetando o outro Os grandes players já entraram no mercado Contratando instalador só pra instalar Eles dão as peças, então já virou Um mercado de commodity, e aí não adianta Você vai entrar, você, calma, você compete com uma Intelbras Sim então você tem que também buscar o mercado, olhar olhar Não o mercado é. exatamente. Mas escutando você falar, eu tive aqui um site que eu acho que é até ah. importante a gente compartilhar com a audiência. O... Pro Gustavo, me corrige se eu me corrija se eu estou errada. Claro. A empresa não é o sonho em si. A empresa não, não é o sonho. Não é o filho. Né? Não é o não. Não é o filho. Ele não Zero trata apego. a empresa como um filho, a realização de um sonho. Excelente. A empresa é um Excelente. meio para a realização do sonho dele. Então ele não tem apego em comprar e vender, entender. Não. Porque ele vende para realizar o sonho dele, mas a empresa não é o sonho em si. Não é o objetivo final. E muitas oh. vezes, o empresário Excelente, tem dificuldade Renato. de tomar ações e decisões a respeito da empresa, porque tra trata a empresa como uma entidade, como parte da família, como filho, Sim. como a realização de um sonho. A empresa quebra, você quebra junto, porque é o seu sonho que está sendo perdido. Sim. E nesse modelo do, do, do Gustavo, que ele já monta um modelo de negócio, já pensando em vender, a empresa nada mais é do que uma empresa. Ele é um meio, é um meio. para um fim. É um Meio para realização do sonho e não o sonho em si. Inteligentíssima essa observação. <risos> zero apego e zero expectativa. Sofre muito menos. Não, eu falei assim: ó, se em seis meses não vender, tem uma planilha. tá lá. Primeiro mês não vende nada, segundo mês não vende nada, terceiro mês não vende nada. Essa é a minha planilha para esse negócio, tá? Nós já fizemos duas vendas em 60 dias, ou seja. Já tá indo melhor do que você esperava. Do que eu esperava, tá? Mas se não chegar, se for 120 dias, zero venda, fecha o site, fecha a campanha, bota o dinheiro no bolso que sobrou, tchau. Sem nenhum problema. Vou desistir? Não. Próximo. E nesses 120 dias, o que, é que eu vou olhar? O que, é que eu posso melhorar? porque não tá vendendo, pique não tá vendendo, pique não tá vendendo. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Entendeu? Muito legal. Zero expectativa, zero apego. Simples, leve. Todo o processo. Leve. Não porque para mim tem que ser leve. Não tem processo de decisão. Não. Se 120 dias não vender, tchau. Eu botei 90. Mas aí, como é uma venda um pouquinho consultiva, tem um prazinho ali. Então, 120 dias. Se ela não vendesse, desliga o botão, abre a porta e vai embora. Mas ah, tomou um é prejuízo ponto. de 15 mil. Mas não é esse não. Ponto. o ponto. Se, se não está vendendo, é fácil, você, é relativamente fácil você tomar essa decisão de, de, de fechar a empresa e não dar continuidade. Mas você também tem um plano. Na hora que a empresa fatura 200, 300 Tchau. mil reais por mês, Tchau. a empresa vai estar tá bem. Muito bem. Vai estar tá funcionando. Muito bem. Mas ali também é o seu target. A hora que chegar nesse ponto, eu vou vender. Tchau. Eu vou tem começar a falar que eu estou vendendo. Tem possibilidade de crescimento? Tem, tem possibilidade de crescimento. Mas você pra atingir. Atingir o quiser. seu objetivo com aquela empresa para realização do seu sonho, porque o sonho não é a empresa. Exa não. Muito bom. Eu isso. não quero entupir ela de gente, colocar um galpão cheio de peças, cheio de gente trabalhando. Não quero, não é o meu objetivo. Não é o que eu quero como pessoa física. Entende? Eu tenho um ponto aqui que é o seguinte: a distância entre. A empresa zero apego, zero expectativa e a empresa com propósito visceral do dono e do time. Por que, que eu falo isso? Porque a We Believe, ela é uma empresa de propósito, de propósito visceral. Tipo, cara, a gente vai mudar o mundo, a empresa é nós acreditamos. Porque cara... é a tua visão. É a minha visão. Ela exatamente. tem a tua alma. É isso daí. É isso daí. Então, existe uma, uma, uma, uma distância aqui entre uma coisa e outra. Uhum. E aí, uma das coisas que eu penso é, tem que ter... Tem que ter não é uma boa palavra, né? Já aprendi é. isso, boa. É. Esse negócio de tem que ter, não, é, eu, eu, eu uso pouco. Então, a gente tem a empresa, a empresa a propósito, que realiza não só profissionalmente, mas pessoalmente. Uhum. E o dinheiro que essa empresa dá pode ser usado para empresas de zero apego. Para você monetizar o dinheiro. Legal. Fazer o dinheiro rodar. Tá. Só que tem empresários aqui que eles têm essa visão do zero apego e olha e fala, cara, é isso que eu quero. Tá. E tem um empresário que tem, cara, isso aqui é a minha alma que está aqui nessa empresa aqui. Legal. Isso é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. Porque é uma vantagem porque você trabalha naquilo, cara, sorrindo, felizão uhum. e tendo realização pessoal naquela empresa. Tá. A desvantagem é... Quando ela cai, você cai junto com ela, Exato. porque ela está amarrada em suas vísceras. Sim. Né? Qual Exato. que é o ponto? Acho que isso é uma mentalidade empreendedor e você tem os dois pontos. Tem os dois. Tu... Você tem os dois, os dois modelos, lados modelos ir. e tá tudo certo. Não... Uhum. Tá tudo certo. A questão é quando a empresa é o propósito em si, a empresa é o sonho em si, tem que tomar cuidado para não cair em cilada. Porque a gente tem que ter, em alguns momentos, é, aquela, aquele tentar ter o distanciamento emocional para poder tomar decisão objetiva. Isso. São coisas que isso a gente é. faz no nosso dia a dia. A empresa, ela tem propósito, <risos> ela tem a alma, ela tem o um objetivo. Mas, em algum, alguns momentos, a gente tem que olhar o número, tem que olhar o dado e tentar limpar né, a emoção para poder tomar decisão racional. Exatamente. E como que eu consegui fazer isso? Saindo da posição de CEO boa Esse é o segredo que eu conto para a galera eu falo, Galera, é o seguinte Todo mundo aqui tem três papéis O técnico, o administrador né, Que é o CEO uhum. e o acionista O acionista chega para o CEO e fala Eu quero botar um milhão no meu bolso no final do ano O CEO fala Ok, como é que a gente vai fazer isso? Aí o CEO chega para o técnico e fala Técnico, você tem que cortar custo aqui Você tem que fazer com esse nível de qualidade Não três vezes melhor Porque senão a gente vai ficar muito caro o te, se o técnico é, obedece ao CEO e o, se o CEO está tocando bem a operação para entregar o resultado para o acionista, tudo funciona. O problema é quando o técnico sequestra o CEO e o acionista e fala, quem manda aqui sou eu. E aí, ele vai, como ele é técnico, ele quer fazer a coisa da melhor maneira possível, ele quer entregar para o cliente o mundo e aí ele coloca a empresa em risco financeiro, porque entregar o mundo custa muito caro. Custa. O que, que eu estava fazendo? Eu estava sendo esse cara. Eu era o acionista que falava para o Conrado CEO, eu quero botar tanto de dinheiro. O Conrado CEO falava isso para o técnico. O técnico, você não pode é, ir até as três da manhã fazendo o curso, porque isso vai custar muito caro. E o técnico falava, eu vou trancar vocês dois numa jaula que eu que vou assumir essa parada, entendeu? Eu pegava o acionista, o CEO, botava dentro de uma jaula. Pegava, pegava ia lá e fazia. Charla, ia lá e fazia. Exatamente. Pagando eles, né? É, é, é, vai ficar tudo. na jaula, é isso né? Isso aí. Aí uma da hora eu falei, cara, tem algum problema nesses três papéis aqui? Não tá rolando, cara. O Conrado acionista fala uma coisa, o Conrado CEO fala ok, o Conrado técnico manda os dois pastarem e faz Isso o que aí, ainda gera um cu custo financeiro. Ainda já era um custo. Então, eu tenho que quebrar essa cadeia aqui, que essa cadeia aqui não está funcionando. Aqui que eu fiz, a Renata tentou como CEO. Excelente. Com visão financeira. Excelente então, decisão, inclusive. Exatamente. <risos> eu tenho certeza <risos> disso, porque eu vejo números, Antes né? Antes de você chegar, a gente estava conversando sobre isso, né? <risos> então, algumas vezes, quando o propósito é muito forte, cai na cilada. Cai na cilada, Ó, tem que tomar eu cuidado. Vou, eu vou trazer a minha visão sobre o propósito, tá? Em 2015 Eu fiz lá o conto limpo do Tia Wecker. Eu tinha algum dinheiro Não como eu tenho hoje Mas eu tinha algum dinheiro, pouco Mas eu vivi uma vida Razoável, né E eu fui pro treinamento Mission to Millions E se falou de propósito durante três dias Eu saí de lá e falei, meu Deus, eu preciso ter um propósito Eu preciso ter um propósito muito bom. <risos> Aí, só eu tenho, pre... eu tenho que ter um o propósito. Um propósito. Só que o que aconteceu, eu não tinha dinheiro. E aí eu fiquei atrás do propósito sem dinheiro. E até que um dia, de tanto ler, de tanto estudar, de tanto, eu falei, cara, tem um monte de gente sem dinheiro na internet prometendo te entregar um propósito, dizendo que você tem que ter um propósito. E aí eu criei a minha visão sobre o propósito. Primeiro você tem dinheiro. Primeiro você tem liberdade financeira. Depois você tem propósito. Eu acho lindo o propósito. O meu propósito de vida hoje está sendo cumprido no G20. Porque eu pego empresários com dificuldades, é meu grupo grupo de mentoria, eu de pego mentoria pessoas lá e, cara, ajudo os caras com comportamento, com mentalidade, com técnica, com venda, com anúncio. Esse é o meu propósito, ali eu me realizo. Mas olha só que interessante, esse cara que vai comprar essa empresa minha redondinha, com caixa, eu não estou ajudando esse cara? Tá. É. Porque, de repente, ele não tem a capacidade de fazer o que eu faço, porque ele tem medo, mas ele quer pegar. Por que, que um dia de gente compra franquia, cara? Porque compra modelo de negócio Compra modelo de negócio eu só, tô, eu só tô sendo um facilitador desse cara Se eu quiser Sim. achar que eu tenho propósito Nisso também, pode ser, mas assim Eu tô pensando aqui, eu vou ajudar esse cara Porque o risco dele quebrar Depois ele, ele vai me pagar um milhão, beleza Financiado, sei lá como, ah, vai me dar um apartamento, tá bom Mas ele vai pegar uma empresinha Com 100 mil no caixa e que vai faturando 100, 200 mil Cara, é aqui, você tem um parceiro aqui, é assim que funciona Vou te dar vai seis meses né? Vou te dar de, seis de, meses de suporte Vou te dar seis meses de suporte, cara. Pode me ligar se a campanha der é problema, se o SA. Pode me ligar, não tem problema. Um milhão. Líquido. Líquido de impostas. Entende isso? Mas a minha visão sobre o propósito é essa. Inclusive, eu ensino isso para os meus mentorados. Cara, esquece esse negócio de propósito. Tu tem dinheiro? <risos> não. Como é que tu vai ajudar alguém sem dinheiro? Para tu dar uma cesta básica para alguém, tu precisa de dinheiro. Precisa. Para tu, tu doar o teu tempo, você precisa de dinheiro. Pra você ter liberdade pra ajudar outras pessoas, você precisa de dinheiro. Pra você ter o propósito. E... Precisa, de precisa de dinheiro. Pra mim é isso. Então. E outra, o fim. Isso aqui é muito legal. Todo mundo fala, não, eu não posso faturar menos que 100 mil. Porque senão não fecha a conta. Então, eu tenho que faturar 120 para pagar 100 de conta e veja a 20. Ah, eu faturo meio milhão, eu não posso faturar 400, senão a conta não fecha. Então, eu não posso guardar menos de 50 mil por mês. Eu tenho que ter 600 mil no final lá por ano. Está aí o máximo. Porque a gente vai morrer. Entendi, quer dizer, as pessoas... Rapidinho, falam. deixa eu concluir isso aqui. Onde é que eu paro? Qual é o meu número para parar? Porque eu vou ter a mesma energia que eu tenho com 85 anos? Quer dizer, eu tenho um mínimo de 400, mas eu não tenho o meu máximo. De 1 é um milhão, 2 milhões, sei lá. Quanto é uma Cara, de quanto que tu precisa para viver? Vamos supor, cara, com 100 mil a gente vive bem para caramba, não vive? Vive bem. Vive bem com 100 mil reais, vive muito bem. Muito bem. Tu viaja, tu mora bem, tu faz o que é, cara, com 100 mil. Com 200 você faz muito mais? Não. Observe isso aqui. Se eu tiver 20 milhões a 13%, quanto dá por mês? Dá ah, bastante. 2 milhões e 60.0, né? São 220 mil. Então, assim, cara, por que, que eu não tenho. Eu já tenho o meu máximo. Não, 20 milhões a 13% é 2 milhões e 600, todo mês. Do, então, du... é. não. Não, não, não é, porque é 13% ao ano, né? ah, a é o ano, a taxa de juros então, é o ano. É, é, então é... vai dar uns 200 e poucos 200 mil. 200 mil, sim. Cara, então por que, que eu não posso criar um modelo para eu atingir os 20 milhões em liquidez? Você já tá criando o seu plano de aposentadoria. Eu já você. tenho o meu. Eu já tenho o meu. E eu sei onde eu vou, o que, é que eu vou comprar, a fazenda que eu vou comprar, o tipo de gado que eu vou ter, porque eu vou morar no meio do mato, eu amo mato. É isso. Só que as pessoas também não têm isso. Porque esse é o meu sonho. Esse é o sonho. É o meu sonho. um cara de É de tecno... empresa, esse é o sonho. Esse é o sonho. É, é a fazenda. É me... Exa... a minha... gado. Esse é o sonho. Eu, eu tenho 46 anos hoje, com 55 anos, eu quero estar na minha fazenda, fazendo, vendendo filhote de gado. E que ajudando legal. as pessoas de alguma forma, ou mentorando, falando de negócio. Não sei, mas eu vou estar na minha fazenda e eu vou morrer lá. Então eu tenho fim Eu vejo esse fim todos os dias Eu passo na estrada vendo fazenda, vendo boi e falo, cara, não vejo a hora <risos> Não tenho pressa, eu tô plantando Mas eu tenho o fim Cara, se você não tem um fim, o que, que você faz? Porque, cara, deixa eu falar uma coisa aqui A gente vai ficar velhinho ah, tá se vivendo, mais, tá, cara. Mas não tem ninguém com 90 anos... Raras exceções, né? Tipo, a de Diniz da vida, né? Raras exceções. Não tem ninguém com 90 anos mesmo aí... Com o mesmo pique. Com o mesmo pique, cara. Não tem. E aí, se tu, se tu não olha pro fim... tá? o que, que tu tá construindo? Isso é o Gustavo Coelho, tá? Isso é o Gustavo Coelho. <risos> Sim, mas cada um, né? Claro, mas a gente tá trazendo esse mas debate exatamente. Pensar aqui, Porque... Quando a gente não tem o mínimo A gente fica procurando o mínimo Porque o mínimo está acima de você Tipo, cara, eu tenho que ter o mínimo, né? Sim. Eu preciso do mínimo para eu comer, para eu viver para eu morar melhorzinho, né? E tal. Boa, boa Você fica o tempo todo em cima do mínimo mas, Porque mas, mas, o mínimo mas... é, é... Você está abaixo do mínimo mas, mas. mas, Quando você chega no mínimo Você está muito pô, perto ainda do teu mínimo Você está só um pouquinho acima Você está ali meio metro acima do mínimo Você fala, cara, eu não posso voltar eu não posso voltar, eu não posso voltar, aí você vai se distanciando do mínimo. Só que chega uma hora que é tipo, run, forest, run, né? Run, run forest, run... Tipo, você passa da linha de chegada e continua correndo. Você não descobre. E aí, você não está trabalhando mais para se afastar do mínimo. Você está trabalhando porque você está trabalhando. Por conta da adrenalina, de sentir... É isso aí. E já é um outro motivo. Não é mais eu quero me afastar do mínimo para não voltar, não. Eu quero é continuar. Mas de fato, o ponto é Tá, você vai continuar até onde? E tem gente que vai falar Vou continuar até onde der Beleza, mas aí vem a questão da insatisfação E outro, o cérebro você não tem não consegue, direção né? o, cé o nosso cérebro precisa de direção, pessoal Ele tem que ter um destino, né? Tem um ponto, né? Tem que ter um Ah, eu quero emagrecer O que, que é isso pro cérebro? Nada eu quero perder 3 quilos Daqui a 90 dias, eu estou com 95 Eu quero estar tá com 92 Eu tenho um plano alimentar aqui de 90 dias Eu vou comer, tirar o arroz, vou botar o alface no lugar Vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui Você vai conseguir, não vai? Sim. Porque se você cumprir, obviamente né? Aí você consegue, com um plano E sem é um plano O que que é? O cérebro precisa de uma direção Eu posso mudar de opinião, Conrado, Renata? Tom. Desistir da fazenda Chegar lá na fazenda e falar Cara, isso aqui não é pra mim Vou morar no Itaim Bibi No Brooklyn Vou abrir outra empresa Vou morumbi, sei lá Posso, é um direito meu Mas eu acordo todos os dias Com esse sonho na minha cabeça faz muito sentido pra mim E eu tenho um número final Esse número final É o número que eu vou parar de produzir dinheiro? Claro que não Mas é o número que eu vou falar Cara, tá ótimo assim pra vou, mim. Desacelerar, né? vou desacelerar Vou desacelerar a maneira como ele pensa... Eu conheço pouquíssimas pessoas que pensam como você, tá? Eu também. Mas a maneira como ele pensa tem um ponto muito interessante. Se a empresa dele quebrar, ele não quebra junto. Não quebra junto. Primeiro porque ele não vai cair em depressão, ele não vai ficar de luto, ele tem um teto de risco. A empresa, seis meses prejuízo, ele já vai encerrar a empresa. Ele não vai até acabar todos os recursos da pessoa física e jurídica. O problema é que a gente é tá falando aqui difícil. de um negócio muito pequenininho. Não, mas é o seu modelo de pensamento Tá, entendi Porque a sua, empre... a sua empresa não é o fim em si mesmo Não, e assim Renata, um valor pra mim é a liberdade financeira Pra mim é a mãe de todas as outras liberdades Porque hoje nada me quebra Só se pegarem todo o meu dinheiro que eu tenho guardado e investido Aí me quebra Fora isso, se não tiver uma guerra, pegarem meu dinheiro O governo, me <risos> sei lá, fazer o que, fazer o que o Collor fez Eu não quebro eu tenho dinheiro pra viver muitos anos sem fazer nada. Por quê? Desde que eu me comecei a me desenvolver, eu falei, cara, eu tenho que ter liberdade financeira. A liberdade financeira é a mãe de todas as liberdades. Porque todas as minhas decisões, eu olho pra quanto eu tenho e falo, cara, tá tudo bem. É, você tem segurança. Né? Segurança. Porque, puta, se der errado, até quanto que dá errado? Exato. É isso, beleza. Eu, eu calculo desportar. meu risco, cara. Eu calculo meu risco. Entende? então Mas, mas por quê? Mas Porque quando... desde que eu entendi que a liberdade financeira era um valor muito forte para mim, eu falei, cara, eu vou construir a minha liberdade financeira. Então, eu não me preocupo mais hoje. Eu ganho dinheiro, eu ganho muito mais do que eu gasto. E a minha maior preocupação é quanto eu guardei esse mês. Uhum. Quanto eu plantei pro meu sonho. O seu modelo de pensar... Por que porque eu tô falando que não quebra? Porque não, quando a empresa é um sonho, você vai até esgotar todos os recursos. Porque a impre, a, o sonho é a empresa, não é a liberdade financeira. Cara, eu vejo muita gente, pessoal, passar um ano inteiro e não colocar nada pra dentro do bolso do CPF no final do ano. Isso pra mim é inaceitável. Aos montes. Não, a maioria, Renata a grande maioria. E detalhe... E aí vai lá busca um empréstimo pra colocar dentro de uma empresa que não tá dando lucro. E ela nem sabe porque Esse... não tá dando lucro. Esses dias eu tava conversando com, com... Tava até dando aula, eu acho, lá no Outlier <risos> explicando sobre a questão de DRE, lucro operacional. Eu falei, gente, se a empresa não dá lucro operacional e você tá buscando dinheiro no, no banco pra poder colocar na empresa que não tem lucro operacional, é melhor fechar a empresa, pegar o empréstimo e vai viver um ano sabático. Exato. Porque vai ficar devendo de qualquer jeito. Sim, mas, mas as pessoas não <risos> tem coragem, <risos> mas as pessoas não têm coragem. Já pelo que menos vai ruim, pelo menos, pelo elas menos um pouco. Né? E olha uma juro. observação e olha uma observação muito importante isso do que a Renata está falando. Isso é um comportamento, sabe qual é o comportamento? Permitir demais. Ela aceita demais. Ela aceita ter prejuízo por um ano. Isso é um comportamento, pessoal, que está entranhado no empreendedor brasileiro. Ela, ela, ah, deu prejuízo, tá bom, bota aqui do banco, bota aqui, peraí que não não, peraí cara, eu já tive lucro nessa empresa, se ela começou a dar prejuízo, tem alguma coisa errada que, da onde é que tá errado? Para tudo tem uma frase que fala que é, a tua qualidade de vida é inversamente proporcional àquilo que você tolera Quanto menos você tolera, melhor a sua coisa É, vida, é, né? é melhor a melhor palavra para o que eu queria trazer. Tolerância. Elas toleram boa. Tolerância é a palavra, não é permitir. É tolerar. Toleram isso, tipo de coisa. Cara, sabe quando eu vou tolerar um negócio desse? Tirar dinheiro do meu capital para ficar botando numa empresa que não dá lucro? Cara, um, dois meses no máximo. Fecha a porta, paga todo mundo e tchau. Não vou, não aceito. Mas por quê? Comportamento. Ah, Gustavo, mas muitas vezes dá pra recuperar. Sim, cara. Dá? Claro que dá. Só que isso é o Gustavo, entendeu? Eu tô trazendo aqui o Gustavo com ele. Isso é o que eu penso. É a minha forma. Mas assim, eu acho que todos deveriam ter um fim. E não é o fim pra parar de trabalhar. Deus me livre parar de trabalhar, cara. Eu tenho pavor de pensar nisso. E o um meu objetivo. sonho é morrer trabalhando. Com o que eu não sei, mas eu quero morrer trabalhando. Mas é um objetivo pra falar assim, cara... Porque a verdade é assim, galera. Nossa, um cara bilionário, ele não consegue gastar um milhão, gasta até um milhão por mês, gasta, mas não vai gastar 10 milhões por mês. Se você for um cara consciente, ele não consegue gastar porque ele sabe o valor das coisas, né? Exato, exato. O é, é inconsciente ele é. gasta o quanto ele quiser. É? Exato. Tem coisa pra você comprar com tudo O dinheiro é não preço, tem limite né? pra gastar. É. Então, mas, cara, é isso. Ter um número, sabe, Conradão? Porque você tem um número, você tem. Primeiro, você tem algo a atingir pra você dizer, cara, passei pela vida e concluí isso aqui. Agora eu vou continuar Run Forest run Mas eu tenho que ter Tem que ter para mim Pra eu conquistar, sabe? Muito bom Faz muito sentido A questão de saber onde é O fim, pelo menos desse ciclo para começar o um ciclo Boa, o fim dessa maratona aqui é. agora É Essa aqui acaba ali Maratona de qualidade de vida, cara Porque aposentadoria, tu tem que pensar nisso São objetivos, qual é o objetivo? Qual, exatamente, E a Renata? vida ela é, ela é feita por objetivos De lo... curto, médio e longo prazo Sim Qual que é o seu objetivo de curto prazo, qual é o objetivo de médio prazo E qual é o objetivo de longo prazo? É exato. Isso mesmo. E eu tô pensando aqui uma coisa que. É engraçado a gente já conversando, a gente já refletindo, né? Vai é, tá amadurecendo alguma coisas. Mas que bom próprias. que tá caindo ficha para vocês. Eu tô aqui, ó, feliz demais. Várias, tô... Não era a minha expectativa. Lá fichas, cara. Porque o que, eu tô, o que eu tô pensando aqui é o seguinte: que boa parte dos comportamentos começam no nível de tolerância. Uhum. Sim. A tolerância é a base de muitos comportamentos. O quanto você tolera uma determinada situação É o que vai fazer você continuar nela ou não sim. E um comportamento é uma decisão E isso você é decide. pra tudo, né Conrado? É pra tudo Pra empresa, pra isso. negócio, pra família, pra amigos, pra pessoas é aí, Pra colaboradores É isso aí O nível de tolerância de, define a decisão que você vai tomar Pelo sim ou pelo não sim. Porque no final das contas a gente tá o tempo todo tomando decisão Por sim ou por não Vou fazer isso ou não vou fazer isso Fugindo da dor e buscando prazer É isso aí Que a Já gente necessário. é isso nisso, né? É isso aí, cara Nossa, mentezinha adora, né? Fugir da dor e buscar o prazer imediato Eu vou até repetir isso para talvez o um cara que, Não, talvez o cara que tá escutando a gente aqui Ele tenha perdido essa parte porque ele tá Sei lá, vendo Viajando Viajando, no... é Ele tá, sei lá, no carro Olhando a paisagem Não, presta atenção aqui no que eu tô falando agora Que o teu nível de tolerância Do que você tolera na sua vida Define boa parte das decisões de sim e não Que você vai tomar Tomar a decisão do sim é continuar naquilo. Tomar a decisão do não é parar com aquilo e mudar para um outro sim. Dar sim é uma outra coisa. Então, o nível de tolerância define a tua decisão de sim e não e define a tua permanência ou não na determinada situação. Ou querer mudar de situação. Uhum. Então, voltando ao que a gente falou no início do outro podcast, <risos> que é a questão do falar não... Sim. É exatamente isso. As pessoas têm muito medo de dar um sim ou um não, porque elas querem prever o futuro. Se eu der sim, o que vai acontecer? Se eu der não, o que que vai acontecer? Por quê? Mais um comportamento. Cara, a gente sempre volta para um comportamento, né? É muito louco isso. Por quê? Se eu quero tudo certinho, se eu quero controlar tudo, eu não consigo dar sim não, porque eu fico preso no que eu penso. Eu fico preso na previsão que eu não consigo fazer. Exato. Uhum. E que é impossível, né? Porque é um pensamento. É virtual, não é real. O que vai acontecer vai ser diferente. Tudo que você planeja, e você tem que planejar, eu não sou contra o planejamento, tá? Tudo que você planeja, no meio do caminho vão ter curvas. Sim. Planejamento é a base, né? É a é partir base. dali. Mas não quer dizer que é seja aquilo que vai acontecer. Exatamente. Mas as pessoas não querem isso. Por isso que se vende muita promessa, Conrado Porque você fala assim, não cara, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, você vai chegar aqui Tá, mas essa pessoa que fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, chegou aqui Ela tem um comportamento Esse cara que comprou esse negócio aqui, tem outro Talvez ele vai chegar só aqui, ó puim, puim, puim, puim. A diferença entre o sucesso financeiro e o não sucesso financeiro Tá na inteligência emocional, tá no comportamento Comportamento, cara, é assim, ó, pra mim é assim, tá muito claro Comportamento teu então, conjunto de comportamento hoje te leva a ter determinadas escolhas. Essas escolhas decisões, decisões é isso aí. Que geram Nossa. resultados. Você muda o comportamento, começa a escolher melhor. Ou você pior. Você é. muda. Exato. Você muda as escolhas. É, exatamente. E aí aí você muda as escolhas e aí os resultados mudam. Então, se você consegue mudar o comportamento para melhor, adquire novos bons comportamentos, suas escolhas melhoram, você começa a escolher melhor, começa a dar não, começa a parar de cuidar dos outros, começa a querer mudar os outros. E aí você começa a ter tempo pra você, cuida dos teus números, cuida da tua empresa, olha fica mais presente no teu negócio porque tem gente que não quer ficar presente no negócio, deixa um colaborador lá que ele sabe que ele já tinha que ter mandado embora, por exemplo uhum. mas, ah, mas se ele saiu tem que entrar no lugar dele, aí não quer pagar o preço então beleza, a empresa não quer, cara tem muita coisa, por causa de comportamento. Não tem como ter uma, um resultado diferente realizando sempre a mesma coisa, não com possível. o mesmo comportamento, não tem como. Isso é insanidade. Muito bom. Fazer mental. mental. Fazer a mesma coisa não só diferente. É, insanidade. Muito bom. Adorei foi esse bate Foi uma delícia, palma. não foi? Eu acho que foi tá mais sete esse do que o outro. Sério? Acho que não, mas... Tá você jeito. tá confortável com isso, Renato? Eu é. sou. Que bom. Muito bom. Fugiu um pouco das anotações, mas não, foi muito tá bom. Não, mas, mas foi, cara, bacana. Anotações foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Só, o planejamento. Não, só não, planejamento. Só a base. Aquele planejamento que não necessariamente vai acontecer. Mas foi muito gostoso. Não foi. Ali pode foi. ir pra qualquer lugar. Obrigado, viu, gente, pelo muito convite. Bom. Eu que agradeço. Uma honra. Uma honra, viu, Conrado? É muito obrigado por tudo. Hum. Tamo junto sempre. Vamos embora. <risos> muito bom. Muito bom. E o que, que você quer dizer para a pessoa que está escutando a gente ah. durante todo esse tempo e que ainda está aqui? Nossa. Depois de ter ouvido tudo isso, o cara ainda que está aqui ainda. Você começou muito bem. Se você está aqui até o final, você começou muito bem. Olha para você, não tem nada melhor. O melhor investimento que você pode fazer é olhar para dentro de você, mudar os seus comportamentos, as suas escolhas e os seus novos resultados vão aparecer. Excelente. Muito bom. Qual o nome que a gente vai dar para esse podcast? Eita, ferro. <risos> Era para a gente... <risos> Ia ser, ser problema problema de, de negócios. modelo de negócios. Eu acho que a gente vai chamar, então, de uma modelos... viagem pelos modelos, por modelos de negócios. Ah, Eu acho não, que, né? que não. Não, não, não. Ficou pucu, cruu, pucu, esquece, acho isso, cara. que, que tem que chamar modelos de negócios lucrativos. Aí, no final, uhum. a gente apresenta uma surpresa pro cara, que é falar de mindset. Pronto. Isso. Mas é que aqui faz parte do processo. Faz parte, é isso aí. A gente atrai por aquilo que o cara quer ouvir Exato. e fala aquilo que ele precisa ouvir. Isso aí. Né? Se ele ficou aqui até agora... É porque, é porque valeu a pena. Valeu a pena. Modelo de negócio lucrativo. É isso aí. Beleza. Pronto. Pronto. Pronto. <risos> Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.